Fala galera, deve pra você que não me conhece, eu sou o Rafael Oliveira. A gente tava sentado lá e pensou, ah, vamos tentar enganar o Akinator Não, primeiro a gente começou assim: meu, você lembra que existiu o Akinator? Explica quem é o Akinator, Porque tem muita Por que gente não que não vai lembrar. É tipo um site que tem um gênio. E aí você pensa em qualquer personagem, tipo, do mundo, e ele vai te fazendo várias perguntas e você tem que responder de acordo com o que você tá pensando. E aí ele sempre acerta no final. O é que você tá pensando? Aqui não. Ele pulou tipo, sua mente. Aqui não era nome, tipo, guru. Não, eu sempre fui Akinator Não, não tem nada a ver. <risos> ele é um gênio. Olá, eu sou o Akinator. Ou Akinero. Akinero. Akinator. Akinero. akinero. Não, Olá, eu sou o Akinero. Pense em um personagem real ou fictício e eu vou tentar adivinhar quem é. Se a gente tivesse combinado que cada um ia falar uma Ai. fala, a gente não tinha acertado. É verdade. A gente não combinou com a primeira, não, não, a segunda ou a gente logo em seguida. Vai, vamos combinar um personagem. Pra ah, gente tá. Vamos, ficar... A gente vai enganar o Aquineiro. Mas eu não sei se ele o escuta o que a gente fala, porque o Google escuta. Ah... Não, mas o microfone tá desativado. Nossa, que ele leia lá, mas também a câmera do notebook está tampada. O que, que a gente vai fazer? Tá? <risos> Vou Google o Google. Ó, vamos escolher tipo o Deadpool que tá na moda. Vai. Deadpool, vamos enganar o Aquineiro. Ó, eu falei Aquineiro. <risos> vamos lá, carregando. <risos> Seu personagem é brasileiro? Não. não. Te pegar, que nem... <risos> Seu personagem tem poderes? Não. não ele não tem, tem poderes? Não. A gente vai enganar ele. Mas a gente, tá... ah, a gente não pode mentir, né? A gente pode mentir, porque se mentir a gente engana. Vamos mentir só em. É, porque senão a gente for falando assim ele vai assim. Mas aqui, por exemplo. Ah, não, não. Não, vamos tentar a primeira. Vamos tentar na nossa e a primeira. Seu personagem do gênero feminino? Não. Tudo não até agora é? Seu personagem é real? É. Não. Não, ele é fictício. É, então na é real. Mas dentro do filme dele, ele é real. Mas o filme é fictício pra nós. Mas o universo dele, ele é real. Não. A gente pode enganar ele com essa? Não. Ele é real, ele é real. Não, não, não. Não, não. ele não é tipo um fantasma, ele é de real. Dentro do filme dele. Mas aí você pode estar burlando. Mas a intenção é essa, senão a gente nunca vai enganar ele. Então vai. Sim, esse personagem vive na música? Provavelmente Ele não. ouve música. Então, então é provavelmente. Ele ouve música, ele canta, então sim, ele vive na música. Não, ah, calma aí, ele vive, ele, vive ah, de ser um mercenário, hum. mas ele também canta. Canta não, né? Fica, tipo, sempre tem música rolando. Mas então, Não, é provavelmente não, porque pode ser que sim. Não, porque não, se, não, não. se ele estiver ganhando em propaganda de música no filme dele, ele ganha dinheiro com música. Mas ele fez um filme que toca música. Então... E o filme pagou ele, então ele vive do, da música que tá no filme. Não, pra... ele, sim, ele vive sim, do filme. Sim, sim, sim que, então o filme tem música. Vai que na que minha, é vai na minha. Eu até cliquei errado. O que, que você clica aqui? Não, eu cliquei, tipo, com o botão errado. Você perce... Ah, o mato. Ah, errado. Mas é provavelmente não também. Tudo bem, porque a gente vai enganar ele. O personagem seu é coreano? Não. Não. fácil não. que é, a gente enganava. O personagem famoso por cantar? Não, porque ele não é famoso por cantar. Não. Ele é famoso por matar e por xingar. Seu personagem é um youtuber? Nossa, a gente tá enganando ele igual agora. Ele faz logo, porque é. tem aquele Homem-Aranha, o novo, não, não, que não, ele nem. grava vídeo. E o Deadpool não grava vídeo? Não, ainda não. Já, às vezes ele não fez colado e colado. Então era. a gente pode fazer assim, provavelmente não. porque se ele conhece o Homem-Aranha, ele pode estar pensando no assunto. Então, provavelmente não. Então, provavelmente não é um. O que vai que ele é agora, né? Então, é isso que eu tô falando. Seu personagem é famoso pelo futebol, a gente tá enganando Mas... muito ele. Ele gente vai muito <risos> o <marquineiro>. Muito. <risos> Ele, o Deadpool teve vários comerciais tipo Engraçados usando várias coisas Teve algum de futebol? Não Porque se tivesse, a gente podia falar que sim Não teve, a gente tá enganando muito ele. Então é provavelmente não, porque a gente não sabe se teve ou Provavelmente não Você conhece seu personagem melhor Do que qualquer pessoa? Claro que não Não, tinha que ter um, claro que não Seu personagem é um cachorro, cara, Ele que tá achando que tipo Snoop, Muito, tá ligado? muito não. não, não é Seu personagem Eu nem faz parte é isso. do The Next Step Mas e se ele não, for não. ator nessa série que a gente não conhece? Não, não, não é. É, é provavelmente Mas é um o personagem, não um o personagem não tá lá, o Deadpool ah, não tá lá. Verdade. Aqui é Gênio Quiz, rapaz. Gênio Quiz. Porque aquele jogo lá é... Oh, calma aí, calma aí. Ele tem desenho animado? Tem, ele veio dos e quadrinhos. E ele tem quadrinhos? Ele veio então, de lá, então sim. Provavelmente, não. não. Sim. Seu personagem é um desenho... Sim. Sim, né? Tinha que ser com certeza sim. No Novo Homem-Aranha, o seriado, nah. ele aparece o Deadpool tipo bonitinho, sabe? Ué, se ele joga a ele é um jogador, ele só não é profissional. Então, provavelmente sim. Nossa, você tá ferrado, <risos> guru. Ele tá até com cara de triste já. Ele tá de triste mesmo. Ele tá pensando. Você teve uma festa de aniversário junto com. Não, nunca tive. Não, mas calma aí. E se eu tivesse tendo uma festa de aniversário e o Deadpool tivesse fazendo uma festa? É provavelmente. Você teve não. uma festa de aniversário junto com o seu Ah, não sei. Não, não, não, não, não sei. não sei, não sei. Não, não teve. Eu não sei. Comemorou com o Deadpool. E se teve alguma premiação no filme? A gente não sabe. Seu personagem trabalha com eventos? Ele Sim. trabalha em eventos. É, é eventos, faz eventos tipo de assalto. Faz não, ele faz eventos em eventos nerds. É verdade. Vamos te enganar, cara. Nossa, ele acha que eu é não Ele despoja. acha que é eu não Não Não, não Padre? Mas tem um, um... Um pôster que ele de padre Tem um pôster que ele de padre Ou será que eu tô doida? Não Vamos tem. ver se okay, tem Ok, Google Deadpool padre Vai Deadpool, Deadpool você... de padre De padre Deadpool de padre então, Deadpool, Deadpool <risos> Ah, é porque eu falei Estas imagens da Nossa, Peter é o Peter Griffin. Griffin Caramba, que legal Ok, Google Deadpool vestido de padre Se não tiver aqui, não Mostra. tem não tá não, Vati. <risos> Tadinho, Não tem, não. Ah, não. Não, não é? é? Não tem. O personagem faz parte de um incrível mundo de Gumball. Tadinho, não. ele tá muito confuso. Ele tá tipo, não, agora, agora eu saquei. Agora eu saquei. Agora eu acho que eu acertei. Não. Agora eu vou suar de novo. Não acertou. Ai, ele ah. deu uma surpresa. Personagem ele no... acha muito que é o Bob Esponja Ele é, não vai acertar nunca Mas ele pode morar vamos, ele vamos, vamos, tu não é bonzão? Não Ele é um animal, se a gente pensar no sentido de que ele mata não, várias não, pessoas não. Tipo, ah, você sim, quer animal, sim. você? Peraí, então provavelmente não, não, não. Que é um animal. Provavelmente. <risos> Ele não vai acertar nunca Nossa, ele acha que é o Kiko? Olha isso, ele tá tipo arrancando a roupa de... O personagem tem muitas tatuagens? Ele tem? Não, provavelmente não. Não sei. É, porque não sei. Porque eu sei que ele é sei, queimado, é. né? Então vai que ele tinha antes. E o melhor de tudo é que a gente não pode fazer spoiler do filme 2 porque a gente não viu. <risos> é, o Deus. é muito sem spoiler. Não sei. O seu personagem <risos> tem. Qualquer pessoa tem bico. Ah, seu bico é grande, ele hein? Você não para de falar. O bico grande. Ah, a gente é. tem desculpa pra tudo, ele não vai acertar. Então o que que responde? Provavelmente sim, né? não, provavelmente sim. sim, não, provavelmente. Nossa, que tu não vai acertar. O que? Ganhamos de primeira? Um cara que joga em tudo. Ele acha que a gente tá respondendo aleatoriamente, tadinho. Um cara esperto responde aleatoriamente? Você eu não estou tá certo. certo. Você está errado. Nossa, tipo, meu 26, tadinho. Não. Será que alguém chegou muito longe? Não sei. Será que é tipo o um recorde de Aquileiro? Não, não, sei. Vamos lá, Caraca, vamos matar esse cara. O seu personagem o seu faz um parte. Não. que ele tá muito longe. Seu gostoso. personagem é tailandês? Não, Arquineiro. O seu personagem existe na vida real? Existe na não. Comic Con. ele existe? Tu não falou que na Comic Con ele fazia eventos? Então, sim. então é sim Seu personagem está ligado a esportes, ele corre bastante Ele corre, não sei, não, provavelmente não. Provavelmente sim. não, vamos ser sinceros, né O personagem... Ele é homem Usa? Seu personagem é famoso por causa dos jogos, não Não tem jogos, né? tipo? Não, mas é por causa dos quadrinhos ah, vamos tentar dar um boi pra ele Seu personagem faz Clash parte... Royale. As pessoas sabem o nome dos personagens de Clash Royale? Não, vamos, vamos Acho que é só tipo o Leon Vamos tentar indicar Como assim? Pra ele, vai colocar... Vamos, vamos falar. tentar ajudar não. ele Tipo, respostas claras Seu personagem Ah, mas ele o não ajuda a gente Recentemente, provavelmente sim Não, eu não sei Ele é meio careca queimou tu sabe Ele é queimou Mas você queimou e ele não cortou mas ele não tem cabelo Então a gente não sabe É, não, eu acho que não, cur... não cortou Mas bota não, vai que nasceu um pouquinho ele Provavelmente cortou Provavelmente não é. A gente não tá ajudando ele Seu personagem está relacionado... Não, a gente já falou que não tá... Nossa, ele tá insistindo Seu personagem é um vigilante? Sim, sim Sim Ah, não, mentira, não Não Ih, mas ele faz não, não. Ele faz parte do Homem-Aranha Não, mas não é dele Não mas faz... faz parte Não, não Não, não, não, Seu personagem é um... Ah, sim. ele agora tá acertando Calma ele vai acertar. Não. Quem que é do guia é assumido? Ah, é, ela vai tá dar de lacada de papel. Ah, é, não, ah, não, não, não é. Eu acho que é disso que ele tá falando, sim. não sei. Então agora a gente já despistou ele. Seu personagem usa uma armadura? Ou não, usa aquela roupa? Armadura? É, porque é revestida, não é? É, eu acho que sim. Eu Provavelmente que sim. Já nos filmes é um personagem. Como é que você conhece o personagem? Sim, já conheci. Não, não. Tempo. Menino, a pergunta é se ele já conheceu a gente. A gente não, ele, o Deadpool não conheceu a gente. A gente ah, não conheceu não, o Deadpool. Não. Ele não seu personagem atua não. <risos> Nossa, a gente ainda tá enganando ele. A gente tá dando Sem várias que... dicas certas. Já morreu na vida real? Não. O personagem né não é real. O personagem luta, Sim. luta. Cuidado, seu personagem faz parte de um anime? Ele não faz ideia. não. não. Tá... Errado. Ele não faz nada Não é? Calma. Seu personagem mora no seu país? Não. Seu personagem é um filme? Sim. Sim. Seu personagem é da Marvel? Calma aí. Homem-Aranha? homem, é. É. homem é da é. Código. É. Marvel de si. Não, Marvel. Não! Ele errou de novo a gente nem tava tentando enganar. Errado. Errou! Errado! Sim. Será é que quem chega lá? 51, a gente passou da 50. O personagem é negro? Não. não. Ele teve câncer? Não. O personagem é dos Vingadores? Não. A gente não viu o novo. Não, não é, eu não tem tenho... nada a ver. É fêmea? Ele não faz ideia ainda. Nossa, não é, cara. Ele acha que é o Batman? Seu personagem faz parte eu do. Não, não sei Point nem Black? o que é isso. Não. Blank. É blank. Blank. Blank. Vai que faz, a gente ah, não viu. Ai, a blank. gente blank. Uh, agora tá chegando. Pela que eu não ia provavelmente. Usa. Já era, não, não, não. Ah, não dá mais. Desfigurado? Ele foi, teve queimado. Vi, não, provavelmente não. A gente tá tentando enganar? É, eles é, vão enganar, provavelmente não. Provavelmente sim. Não, depende ah, dos olhos que gente... de quem vê. A gente sabe que não. Não, dos queimado. olhos de quem vê. Ele mostra, ele tira não, a máscara no. Mas não... é deformado? Um, eu não vi o dois. Por que é deformado? Você pensa, a A gente faz... despistou muito ele. Nossa, não. Eu não sei, porque o Ryan Reynolds pode ser feito. Você pensa Não, não. Ele é mortal? É que a gente fugiu dali quando eu falou que ele não tem a cara deformada. Mas eu não sei se ele é imortal ou não. Porque, não, não sei, não, ele podia mas... ter morrido várias vezes. É verdade. Quem é esse? É muser, muser. Muser, muser. É. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Asa? Asa não. Ah, não, asa não. Ah, tu me errou, tu me errou. Corrigi. Ah, dá pra corrigir como eles são inteligentes? <risos> Acho que não aconteceu nada. Ih, será que travou? A gente tá na meia oito. Não. Não, porque... Queimou. Queimou. Provavelmente não. Provavelmente sim. Nossos olhos são iguais? Não. Ah, tem essa. Então é a tá, medida. Peraí, peraí. Às meu vezes olho não tá é mais igual? assim, ó. Comenta aqui embaixo se meu olho é igual. O meu é. Provavelmente. Não, Sim, igual. provavelmente sim tem um olho diferente. Ah. É. Todo mundo tem um olho diferente. Não, já fala. De falando, novo, ele, nossa, tá, que... ele tá tipo insistindo. Ele quer ver se a gente tá mentindo. É. A gente tá na 70. Sim. Sim. Mas ao mesmo tempo não. Porque ele mas, não era apaixonado por é, alguém. Mas ao mesmo tempo é porque ele parece... É, Provavelmente não, então. Provavelmente sim. O seu personagem é membro de um partido socialista. Ele acha que é tipo o Lula. Vai que às vezes ele é escondido em um. É, e não sabe. sei, não sei. Não sei. Usa. Uhum. Todo uso, mundo. A já, já teve essa E meu inimigo famoso. Quem inimigo dele? Ter. Agora tem aquele cara. Provavelmente lá. sim, então, né? É. Ele já tá ficando cansadinho de novo. Tá, ele não tá adivinando. Seu personagem venceu as eleições? A gente não sabe se teve não uma sei, eleição. A gente não viu dois. Ah, a gente não viu dois. Seu personagem tem o rosto queimado? Sim. Agora ele tá chegando. Agora tem que falar sim. Ah, é porque o outro era é desfigurado. Faz piadas sujas. Ah, ele acertou. Droga. Falha! Mas é mentira que a gente falhou. Mentira. A gente, a gente foi até qual? Até setenta e tanto Eu não, não lembro. Foi? Ah, Pessoa errado vai continuar. Não, estou certo. É impossível, porque uma hora vai chegar. Vamos pensar alguém muito. Uma... Lembra do Marsupilame? Vocês não lembram do Marsupilame? É. Eu acho que é impossível ganhar desse cara, mas a gente vai fazer um outro vídeo depois. A gente vai pegar um personagem, a gente vai pesquisar. Vou ter que pesquisar. A gente vai fazer, escolher, vai pesquisar um personagem muito difícil que ele não vai acertar. Ou um negócio muito antigo, Ou um negócio que saiu ontem. Mas Era... a gente fez um que muita gente faz e ele demorou muito pra acertar. É porque a gente também. Foram né? quase 80. Ah, é, é, é, o rosto desfigurado. Não. Depende dos olhos de quem vê. Então... Às vezes alguém Normal. Então, Mas tá a gente não falou errado, a gente só despistou ele E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal Compartilhe pros com seus amigos Que a gente vai gravar outro vídeo desse aqui a gente vai ganhar desse cara aqui ainda, <risos> não é possível Tchau <risos> Tchau